Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Nós estamos no dia 18 do mês 5 de 2021 e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Anderson, é, você está no canal Pixel Quebrado e vamos continuar com a nossa campanha de... de... de... Eu ia falar Outlast, cara. Outriders, jogando na versão do Xbox One via Game Pass, para quem é assinante... Ainda dá tempo de você jogar gratuitamente, cara, jogo legal, bem divertido e tal, tem alguns bugzinhos, mas vale a pena, Dá, pra, dá pra, nada que afete a diversão do jogo. E antes de continuar aqui na live ou assistir esse vídeo posteriormente, cara, desce o dedo no like aí, não vai doer nada, dá aquele joinha, compartilha com os amiguinhos, se inscreva no canal também, se você preferir, pode me procurar nas redes sociais que você me acha por Pixel Quebrado, aí você fica por dentro das lives streaming que rolam nas redes, ok? Sempre de segunda às, às quintas-feiras, a partir das oito e meia, estarei aqui com vocês, é só me procurar que você me acha, beleza? Claro que tem aquela aquela programação, segunda e terça-feira específicos quarta-feira no lugar específico vermelhinho quinta-feira azulzinho, não sei se vocês compreenderam, entenderam, né? Mas é só ir lá no Instagram que você sabe a programação do canal. É só você for ir lá no, nos destaques que você vai ver a programação do canal, beleza? Tamo junto, é nóis. Bora de falar e vamos pro game. Ah, o, o, o, no momento, por gentileza. Ai, cadê o bagulho? Ah, tá aqui. Bora lá Eita, pega Que susto, cara Nossa, que susto Vamos lá Cara, não sei se esse jogo tá no final Tá no meio Não sei, mano É, tipo... é nóis, né Compartilhar aqui nas redes que ajuda bastante, né? Eita, nós viu, não dá. caramba cara não sei qual que é a dificuldade meu que ó vou te falar cara é. às vezes você quer facilidade nas ferramentas mas você não consegue cara sempre tudo é dificultoso mas vamos mas a gente pode tentar né deixa eu ver aí não vai mano compartilhar ai meu deus Fala, Diego. Tudo bom? Obrigado pelo like. o oh, Rubi Santos, o oh, oh, Rubi Santos. É o Rusby, né? É os Rusby. E aí, Rubão, firmeza? Gabriel, Gabriel também. Gabriel Pedrosa. Valeu, Gabriel. Para ser sincero, eu tive problemas para encontrar o sinal desde que entramos no deserto. Estamos arriscando com base em conjectura. Mas com o equipamento adequado. Opa, para pegar nos outros, precisamos. Poxa, tem contato para liberar o caminho. Caramba, essa que eu peguei, mano. Ah, é, tô com a arma do essa arma aqui, ela é ela é, ela é forte, mas ela é ruim de atirar, mano. Vixe, vixe! Nada, cara, cadê a minha tranca? Meu tru tá. Ai, caraca. Fala, Rubão, tá arrebentando lá, hein, Rubão? Ei, hey, shopping né? Bem, meu rei. Como é que tá o filhote? Filhote não curte nesse né, jogo aqui, né? Acabou, acabou, acabou! Eita, não tenho nada de munição, mano. Ferrou. Não é possível? Como assim? Por que, que eu tô sem nada? Nossa, tô morrendo, cara. Nossa Tem duas, cara E eu não tenho munição nenhuma Ferrou Caramba, cara. De arma cê é louco Que lixo, cara Vamos lá, essa daqui Cadê a minha tranquinha? Deu 19 Vai essa aqui mesmo Isso aqui Deixa eu ver essa aqui. Tá dando sessenta e oito. Isso aqui é dando quanto? Não, vamos comprar isso aqui pra ver. Pousio. Aliás, calibre doze. Deixa eu ver qual é essa aqui, absorção, danos, nossa, 600 e cacetado, nossa, aqui, peraí, deixa eu ver. Cara, essa... essas armas que tem esses tiros C... cadenciados, sabe, cara, é muito ruim. Hein? esse aqui. É isso aqui mesmo. Bora lá. É nós. Você é louco, velho. Tem um malucão vindo aqui, Aqui é o Ximboc, o ximbo aqui, ó. Não. Olha, subir subi de nível! É nóis! Com certeza é um posto avançado militar, mas não reconheço a insígnia. Ao menos ficou óbvio de onde os selvagens alienígenas tiraram aquelas armas. Isso me faz pensar. Se houvesse inimigos como esses selvagens do nosso lado do portão, estaríamos ocupados demais para lutar uns contra os outros. É, não tem. É ótimo. Poxa, ele vai usar o tanque? Como assim? Ah, tá. Só para tirar. Ah, caiu outra porta lá dentro. Hmm... A minha aqui ajudou pra caramba, hein. Ela congela os novos cast. lutando aqui. Putz, tá vindo um grandão aqui. Caramba ah, Eita Muito bom. é isso? Munição, né? A gente já visto esse tipo de munição, né? O que, que tem aqui? Não dá pra entrar. Sempre bom dar uma olhada, né? Caramba, exterminadora. Vamos pegar só. Equipar essa calça aqui é boa. Um upgrade aí. Upnight. Vamos ver se tem algum bagulho aqui. Não tem nada. Vamos arpar. Congela, ixi, que, que foi isso? Não, no carro. século. olha o cara, não congela, filho da mãe. Está vindo um novo clone. aí tá. O cara é embaçado, hein? Ai, caraca, ai, caraca, filho, pelo amor de Deus, pra onde você foi? Olha só, mano, vem tudo aqui É isso que é o ruim do jogo Tudo de novo, mano Ah, tá, achei que ia vir tudo de novo aqui Pera aí Vamos ver aquela eliminadora Vamos ver Qual que é? Essa aqui, essa aqui, como é que é? Dano 64, dano 19, vamos ver, vamos ver, vamos ver. os tiros dessa menina. Eita, isso aqui parece ser da hora, hein? Bora lá testar? Tá tirando, cara. Olha, que que é isso? Nossa, oh, nossa é mas um seu lixo. Olha, os caras reviveram, mano! Ela Vamos ver Beleza Nossa, se a é filha da mãe não precisa é Baixa, mano Eita. O que foi isso, cara? vou puxar, vou puxar opa mano, estão ali dentro, ali ó Mano um todinho, mano. Ah, filhão. Eita. Ah. de relatórios aqui. Sério? Das pessoas que estiveram aqui? O que tem neles? Parece que eles encontraram os mesmos nativos hostis que nós. Eles os chamavam de Selvagens. Estabeleceram esse forte como base para enviar batedores, tentando rastrear os Selvagens. Mas os Selvagens encontraram eles. Parece que ninguém sobreviveu. O nome Monroy aparece bastante. Acho que era o líder. Caralho. de maluquete aqui, hein? Rega, filho Você metrô aqui É bem melhor, hein, mano Zahid, o caminho está livre. Aguardo a sua chegada. No putz grita, você vai carregar na cara do cara, velho cara Aí, cara, bora. Point 3. Ah, vai carregar, mano. Olha isso, cara. já igual Gears, mano que bosta, hein? Deus, engraçado Aqui. Aí vem Bencadera. eles Forte aqui, mano. É, vai carregar justo na hora. CARREGA! Caraca, velho! Vixe, só tem... Jeez. Morri Não tinha caixa de munição aqui, aqui. da RID, acho que acabei com eles. Tentaram uma emboscada, mas o posto está seguro. Tente manter assim dessa vez, por favor. Cara, não tô me ferrando sozinho aqui. Ó, oh, maluquete! não vem ajudar, exterminadora outra. É dura, vamos pegar né tô cheio de arma já, né? Inventory And mm -hmm. de transmissão digital, mas o que é está que transmitindo? O nosso sinal? O nosso sinal? Foram eles? Mas como estava tocando quando eu pousei? Como isso é possível? Não é. Não é possível. Só uma nave interestelar saiu da Terra. A nossa. Então, quem eram eles? Não importa. Essas coordenadas, vamos encontrar e nos conectar. Falamos com a maldita Flores. É uma gravação do passado, né? onde Ué. já pra onde? Não entendi Eu tô aqui para vir para cá Ali com chama vai demorar até eu me acostumar com a ausência dele ainda ouço a voz dele reclamando que eu tô apertando demais a embreagem bora eu tô aqui certo tem que vir pra cá. Jacob sempre dizia que a simplicidade não precisa ser engraxada. Pelo menos, acho que era isso que ele dizia. Acho que eu já fiz isso, né? Tem muita missão disponível nesse jogo, né, cara? O jogo é legal, cara. Jogando com a turminha, com a galera, vale a pena. É legal se tivesse mais tanta gente assistindo aqui também, né? Incrível. August, seu povo fez isso? Como? Quem se importa? O único jeito é atravessar. Temos que continuar. Caramba, muito louco esse lugar. Entro no e Vou tentar encontrar um caminho Maria. seguro através dos canyons. Vamos lá. Me avise é se você conseguir chegar ao obelisco enorme que vimos. Eu nunca vi algo assim. August também parece atraído por ele. Sinto uma grande agitação. August quer seguir você. Segure o August até eu passar, Thiago. Não é seguro. Так. não morreram não? Tem muito, cara. Que não somos os primeiros humanos aqui. Estou vendo vários cadáveres. São as mesmas pessoas dos veículos que a gente viu lá na areia? Talvez. Acho que essa equipe foi enviada por Monroy, daquele forte. Não parece que eles tiveram muito mais sorte. Seria ótimo achar mais pistas de quem eram ou do que estavam fazendo aqui. Fique de olhos abertos. Vamos lá. Porque eu vim daqui, né? É. E aí, Farley, tudo bem? Como é que você tá, meu rei? Eu oh, Farley, você tem que aparecer mais cedo, né, Farley? Caramba. Quer aparecer logo no final? Que hora que é? Tô achando que eu vou me ferrar aqui, hein Poxa Acabou bastante, pai. Cara. cara, que lugar é esse, mano? A gente ter vindo aqui, mano Olha isso aqui Que parada é essa aqui? Por que, que tá vermelho? Ali, não. Eu recebi a notificação, você Entendi. Tô brincando, pai. Você é sempre tá aí com a gente. Quer dizer, sempre tá aqui comigo, né? Cara, que lugar é esse, mano? Olha lugar é muito louco. Ai, caramba, caí. Muito louco esse lugar aqui, hein, meu? Olha, ó, olha o gráfico, ó. que gráfico top. O que, que você comeu de bom, Farley? Qual foi o. qual foi a janta de hoje? Ué, olha que da hora, tudo futuro. Ah. Acho que eu vim pro lugar errado, né? Tem uns bichos estranhos aqui, cara biscoito, rosca recheada com presunto, um pedaço de caçarola. Caramba, parte. se só come isso aí, eu vou para o hospital. Você não janta não, menino? Carmen, bem cansado. Mas tô bem, graças a Deus. Eu vou falar igual um colega meu, não tem outro filme que inchar. Aqui vocês estão tá família mãe e pai. Seu filho. Eita! Caramba! Aí, ó. E tá. Meio perigoso aqui, hein? Tá, cara, eu não sei, Farley. Não sei. Eu não, não, não tenho essa visão. Deixa eu ver. Eu tentei procurar aqui e não, e não achei. Vamos ver se eu acho aqui. É... Missões. Não sei, cara. Era bom saber, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui. O que é isso aqui? Bom, cá. aumento o dano da escopeta, aumenta a chance de ocorrência. É isso aqui. aumento o dano crítico. Reduz o tempo de recarga. Isso aqui é bom. Eu vou comprar. Vamos ver isso aqui. aumento o máximo de pontos de vida aumenta a absorção por habilidade. Não sei o que significa isso, mas eu vou comprar. Quatro recompensas. Olha. Vários bagulhetinhos. Então, eu não sei, Farley. É, não tem aqui, cara. Opa, habilidade, deixa eu ver. Mexeu alguma coisa ali? É. Vamos, lá. Vamos ver o diário aqui. Personagem, amigo, história. É. Não sei, Farley. Que coisa, né? Da rede, encontrei alguns textos. Parecem anotações antropológicas de uma tal doutora Indira Ocasio. Uma cientista no grupo do Monroy? O que ela descobriu? Ela estava documentando desde o dia em que encontraram os nativos. Eram chamados de Pax. A descrição combina com o August. Ela disse que foram recebidos de braços abertos. Pax. Sim, combina mesmo com o August. Incrível. Ah não é pra ir pra cá não acho que tá meio perdido né Som, cara. Parada, esse aqui. Esse jogo parece ser muito fofo. Encontrei é. algumas páginas escritas por Monroy, o líder desse pessoal. Ele trouxe a equipe de ataque até este caminho, é chamando é de selvagens viu? e que podia expulsar Estou eles. Estou me surpreendendo, com o jogo. Talvez estivessem tentando ajudar o povo de August. Diabo, o August sabe alguma coisa sobre esse Monroy? Eu tentei perguntar. Mas August não fala sobre esse lugar Olha Meio top, né, cara? Então teve seres humanos aí É, então é, é isso mesmo Teve Só que, tipo assim Nem eles estão acreditando Eles não estão sabe, Eles não sabem de onde é E eles estão querendo investigar Teve Teve uma galera que chegou antes Bom, se tem um ponto aqui de Pra, pra Tipo Pra colocar um ponto de save aqui, vai ter alguma treta aqui. Valeu. Oxê. Aí, O que você acha dessa estrutura de neste campo? É só não caras, Galera, se sim eles moveram também e não sabem como poder aqui da arma muito boa né? Ai caramba, boa área limpa. O caminho até o obelisco está livre. August que eu estamos logo atrás de você, Althraida. Não deviam eu estar esperando meu sinal no acampamento. Aqui. Desculpa, August escapou. Eu não consegui. Epa. essa galera é Fufu, né? Olha. Bicho, mano. Vai rolar uma treta aqui, hein? Vai rolar uma treta, Farley. Tô falando para você, Você não acredita, você não acredita? August. Vai dar merda. O que aconteceu aqui? Parece um monte de cara que tá aí, caramba! agora, Ai, merda! Se escondam ali, vão! Nossa, opa, cadê? Para esses fitos aqui, mano, o gráfico poderia ser melhor. O gráfico, é muito, o gráfico é muito pixelado, mas podia ser melhor. Defenda a entrada do grande obelisco. Vamos defender a, a, a, a entrada do grande obelisco. Sean, Eu não devia ter gastado o poder do negócio aqui né? Mano, é só ele, né, lutando, né, cara Cara, nossa, Não consegui. Boa, conseguimos. Oh, até, que, até que não foi tão difícil. Nossa, eu nunca vi, nunca vi esse símbolo aí, não. Assim. Quer ver que, quer ver que vai travar o jogo, cara? Só me fala. Nossa. Augusto fica atrás de mim. Aqui, baratas gigantes, estou bem aqui. Nossa, que tamanho. Ajuda pega a arma, Augusto. Por favor, onde você vai? Iche. Te proteja, vá. Huh? Caramba, o cara viu um super guerreiro, mano. Te amo, por quê? Por favor, Augusto, eu sou seu amigo! Ah, tá Não, ele não tinha, tinha que matar Não tinha como deixar vivo O cara tava transformado lá Mano, August. mano que gráfico zoado também. Olha isso Que merda aconteceu com o August O povo do August Não foi dizimado por selvagens Eles se tornaram selvagens mas, por que fariam isso? Quem vai saber? Olá, Vamos encerrar o órgão. Vai se juntar a Eu... Uh, ainda não cheguei. Só vou ficar mais um pouco, dar uma olhada no que sobrou do acampamento. Encontrei uma coisa que precisam saber. Mais textos do Monroy. Parece que ele descobriu a mesma coisa que nós sobre a transformação dos Pax. Ele diz por quê? Por que fariam isso com eles mesmos? Não. Só que ele e o pessoal dele ficaram um tempo aqui, estudando o obelisco e fazendo experimentos, tentando entender os poderes deles e repelindo ataques incessantes. Mas quando ele soube que o forte tinha caído, voltou para a colônia. A colônia? Isso quer dizer que pode ter mais deles por aí? Melhor procurar por ele. Depois de encontrar o sinal. Quando você quiser partir, estaremos esperando no acampamento. Outra pedra-chave. Que isso aqui? Triste, mas necessário. É. Mas era feio. Funcionado. lugar aqui é da hora, mano. acho que eu devia ter feito a viagem lá, né? andei para caramba, né, cara? Que legal, né, cara? Os caras, meu, os cara faz um cenário desse, né? É muito da hora, né? O mundo, né? Eles constroem O um mundo. Cheguei no acampamento. E vamos deixar para a próxima. A próxima live, né? Senão a gente vai ficar aqui. Até altas horas. Deixar por mim, cara. Eu jogo isso aqui direto. Bom, turma, vou encerrando por aqui. Espero que todos vocês tenham curtido. Para quem goste esse filme depois, não esqueça de seguir, de compartilhar. E ficar ligado na programação do canal para você não perder nenhuma live. Amanhã temos live. Quinta-feira também. Quinta-feira teve de o Ifing da hora. Terrorzão da hora. E amanhã é o Warzone. Falei, aquele abraço. Muito obrigado pela presença de sempre. Você é um cara bastante parceiro. Até amanhã. Muito obrigado. Bons descansos a todos vocês. Valeu e fui. Valeu, turma. Obrigado.